tá bom nada pilão no ar Ah, b-shift nada cara calma lá ah tô esperto calma que eu tô chegando toma ai meu pilão não pegou Cara, a morte como me... vai me agarrar assim? Não, ah, meu vacilei. Que ódio, você vai ver. vai ver. que bingo nada. Esse cojo tá demais hoje. Muita paciência. Vamos é continuar. Putz. Vai tá ganhar desse jeito. Cara do baralho. Você vai ver. O que você tá achando? Eu preciso acertar, gente. Não dá, não. Ah, eu, eu Me deu um golpe ali, meu. Mr. Back. Eu tô vendo isso é Ah, não. Ah, calma lá. Vem pra cá, você. Olha, que espera. <risos> yeah, Hehe, Erra um pouquinho, né? Toma, cabeçada, Oriah! Lá vem da VX pra sair do meu golpe. Puxa vida, eu ainda. Uma... Meu scout não... não saiu, tomou um piu é mesmo. Ah, chega aí, amigo. Tchau! <risos> Quase, acabou. Eu quero esperto, esse cara tá jogando muito. Eu estou por mim, gente. Ah, como aqui, ó. Vem que não vai não! Vai, <risos> ai! Vem, vai pra lá pra você ver. Tá, ah, frio Tem que tomar cuidado com esse cano dele aí, ó. Pra trabalhar a minha vida! Ah, cara! D cuidado! Vai com essa bola aí! Ah, cara, eu quero agarro, Que grilo. grilo, meu! Muita paciência! Agora você vai ver! Don't jump! You have so much to live for! Aéreo. Yes! Quase! Gente! De contar! You win! Meu Deus, olha! Você vai ver hum. Tô Cai como eu não acabei Mas ó Deixa eu te ver. ver pra atrasar a minha vida Vem pra cá Meu pilão ali não saiu Ui. Chega Ah, puxa vida De novo Ah, tá me tirando, cara Ah, golpe baixo, viu? Vou curar aqui, pra não ter que xingar Ah! Cai, vem, vem pular pra não hein? What? <risos> Nossa, meu Que raiva, quando você vem? Toma! Toma muito cuidado essa Cala Puxa vida com essa mãozinha embaixo. Ah! Chega! Meu, me agarrou do rosto. Ah, gente! Agora que você... Meu, tô com risco de vida! Socorro! Como pode? Ah, ganha aí! dá vai xingar! Tem que segurar Agora é pra mim Flight. Ai, o um fone caiu, eu que não cair. caiu o outro Pessoal, eu, eu só tô com o lado do fone, calma lá Eu tô na luta, calma lá Dá um jeito nesse quem Ah, parece tô... que tá caindo, gente, meu fone Bota lá! Eu não essa luta, calma lá! Putz, grilo! Tá tenso! Agora você vai ver! Pessoal! Agora você vai ver! Ui, eu errei! Calma lá! Muita paciência pra tirar desse cave. Viu? Ai, ah, que coisa! Aqui é. Agora você vai ver. Ai! Toma! Meu, eu fiz a eleitora achando que ele tinha pulado Ai, tchau, tchau. O microfone pra colocar no ouvido. Agora sai. Toma pisada. Cabeçada. Puxa vida. Chega, né, cara? Chega, né? Olha só. Meu. Quem é muito rápido. Que vai vencer, eu não sei. Calma lá, calma lá, cara. I am the Red Cyclone! Yes! Filão do céu! Agora eu vou pular de novo, agora você vai vir. Toma! Filão do céu! Yes! Agora é só o um risco! Toma! Ai, gata do Mang Falma aqui, gente! Tá caindo! Oh. Parece que tá normal Parece vai Tá normal Toma! Puxa vida, essa câmera é tá uma tapada. Vou pegar. Olha! Me enganou! Calma lá! Tá muito rápida. Agora só vai ver! Filão! Ah, é, você vai ver. Calma lá! Ah, meu! Meu... Toma! Pilão! Quase que eu morro! Caputino, sai daí! Vem aqui! Caputino tá bem no meu negócio, vai cair tudo! Vem aqui! Agora você vai ver. Ah, Kami, safado! Meu, como assim? Eu peguei você lá do outro lado, você pulou! Me enganando! Chega, né? Cabeçada, olha! Poder! Agora você vai morrer! Nem para ter ficado tonta! Balãozinho na sua cara. Toma, mão salvadora. Quase <risos> que eu pego, gente. Arrumar o foto, Já! É. Menina! Que não para quieta. Agora você vai ver Preciso vencer Ah, come Toma! É pilão! Olha, meu Como assim? Meu, preciso virar isso Para de alonzi Ficar do lado pro outro Meu, tô quase perdendo Gente, ah, não Calma Não do baralho oh, Meu <risos> Eu tem que segurar para não mandar aí lá para aquele lugar Agora você vai ver Vai ver. É muita paciência, gente. Ontem. Ontem, que alonzinho nada! Hum. Puxa, que não para. Kit em cima. Olha. Agora você é vai. Toma! Pilão! Fumba! Toma aqui, ó. Antes que foge? Mais um pouco. Calma que eu tô chegando. Gente, é muita paciência Ah, menina do baralho Ai Grilo, um bom... meu Eu Não aguento uma coisa dessa uh! Eu tava ganhando quase Você vai ver Saiu agora é só você vai Você vai ver, Kami. Tá jogando muito bem. Que Alonzinho. Chega de Alonzinho. U. Toma. Pegou meu goto, você vai ver. Preciso virar isso. Mina. Toma, pilão, na sua cara! Agora só mais um pouco. Muita paciência aqui. Fica quieta, menina. Putz. Chega! Ah! Socorro! Come, sua safada! Você vai ver, eu vou te pegar de jeito. I'm gonna protetor does. I got balls of steel. Ah! Como é onda? Faz isso comigo! Aqui não tá ganho! Não tá ganho! Toma, pilão! Só mais um golpe! Pra sua morte! Toma! <risos> mão <risos> protetora! Yes! E ainda foi cai na hora que cai na luta mão. É emocionante. Agora você vai ver. lá, fica com essa perna do baralho. Você pode ir na sua casa, né, seu espertão? Agora você vai ver. Saiu do meu agarrão! Ai, para aí. Mas muito cuidado. Puxa vida! Ah, não! Como? Acertou, miserável! Agora você morre! Agora é meu vez de lutar. Ai, ai, ai. Parece que não tá dando lag, gente. Pra frente, dá um jeito nessa cama. Safada. Veio toda bonitona. Bem esperta. Ah, gente, a menina tá esperta. Essa mão do baralho. Não deixa eu puni-la. Calma. Mas que porcaria que não deixa? Não é possível! Calma lá! Não! Bem, tá bem, tá bem, tá Mas essa cami tá demais hoje. Para! Ui, meu. Toma! Vem, -me chega perto. pilão antes que foge. Não, já tava dando, gente. Puts, chega, né? Chega, né, cane Toma lá. Tentar puni-lo aqui, gente. Tô só por mim! Toma! Yes! Ah, carrão do Urso, salvador! <risos> Meu! Cuidado! Agora tem que voltar aqui com muito cuidado. Não vem não com essas pernas. Toma aqui, ó. Menina safada. Dá um jeito de você. Gente. Chegando. Isso, é um pouquinho! Pilão! Putz, grelo! Eu que agarro, sua safada! Pilão! Por favor, vai! Se deixar essa câmera me mata É, Francisco Vamos. Só não sei que o canal monetizou E eu tô agradecida a vocês Que ajudou pelo like Contribuiu uma pilão Agora você vai ver Estamos agora na última luta, gente Essa cama aqui eu vou dar um jeito nela Ela veio toda produzida E você vai ver, cara. Tá toda charmosa Meu, que, que golpe do cara Ai, eu cheguei, não era Saiu sem querer, desculpa Putz grão, você vai ver Toma V-Shift na sua cara Fica pra lá Agora você vai ver Ah, menina Chega, né? Chega, né? Toma! Tá reta. Só mais um golpe, gente. Toma, pilão! O risco! A sua vida! Vai ajoelhada na cara! Yeah! <risos> gente! Socorro! Meu, não tá fácil. Que adivinhar esse tá muito esperta ai não pode xingar. meu você saiu uma sem querer você vai ver amigo a câmera veio toda produzida hoje putz agora você vai ver só mais um pouco <risos> Pessoal, obrigada a vocês todos que acompanharam a live até aqui, de coração, muito obrigada a todos os comentários, tudo, tudo, tudo, de coração, fiquem com Deus, boa semana, feliz semana, Deus abençoe vocês e até mais, tchau, eu vou ter que ir embora, tchau que eu tenho que dormir para trabalhar amanhã, até domingo que vem, acompanha a Game Dove na semana, tchau.